Bom, agora vamos para uma parte mais prática a respeito da técnica. É, eu te contei um pouco da história e eu vou te contar agora, então, os pontos. Os pontos que você estimula com as pontas dos dedos, você vai usar dois dedos, três dedos, como você quiser. Eu gosto de usar dois dedos. E você vai estimular alguns pontos meridianos, que são os seguintes. Entre as sobrancelhas... E aí pode ser mais um pouquinho para a esquerda, mais um pouquinho para a direita, ou aqui no meio mesmo, não tem problema, okay? entre as sobrancelhas. Depois do lado do olho, se você pegar a ponta dos dedos e correr aqui pela sobrancelha, sentindo a sua cavidade ocular, você vai parar aqui do lado do olho, bem pertinho da cavidade ocular, ok? E aí tanto faz, se você vai bater do lado esquerdo, se você vai bater do lado direito, se você vai bater dos dois lados ao mesmo tempo, tá tudo bem. E aí você consegue descer... A ponta dos dedos para baixo do olho. E esse é o terceiro ponto. Você vai dando toques suaves. Muito suaves mesmo. tá? É uma coisa que é para você estimular esses pontos e não para você se machucar. E depois você toca aqui nesse ossinho da clavícula. Você tem aqui esse osso da clavícula. E aqui onde eles quase se encontram. Você também pode tocar tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Quanto nos dois lados ao mesmo tempo. Tem gente que gosta de bater até com a palma da mão assim. E tá tudo bem. Vai funcionar da mesma forma. Esses são os pontos básicos na FEFT que você vai trabalhar. Apenas esses quatro pontos é que serão estimulados. Enquanto você faz essas batidinhas, que o nome técnico é tapping, né, que vem do inglês significa toques, batidas. Então, enquanto você vai fazendo essas batidinhas, você vai falar algumas frases também. É, eu ensino um método chamado Quick Tapping, né, que eu aprendi com o Robert Smith, que são essas batidinhas mais rápidas, é uma coisa mais genérica, mas que funciona muito bem também. E nessas batidinhas, né, nesse Quick Tapping, você pode simplesmente utilizar a seguinte frase, enquanto bate nos pontos. Eu libero e deixo sair. Eu simplesmente libero e deixo sair. É seguro liberar e deixar sair. Eu escolho liberar e deixar sair. Deixar sair tudo isso. Basicamente é essa frase que você pode fazer utilizando o PicTab. Agora existe uma parte dessa técnica que vem antes dos toques, antes do tapping, especificamente, que é muito importante, que é fundamental, e que se chama TOTS testar, operar, testar e sair. Antes é, de eu te explicar com profundidade o que é, que é o TOTS na verdade eu ensino isso no meu curso de, de, de, de FEFT, mas é, só para você ter uma ideia do que, que é isso, é importante você identificar o que é que você está sentindo exatamente. Quais as emoções, as sensações, os sentimentos que você tem aí? Quais são as imagens que vêm à tua cabeça, os sons que você ouve, os cheiros, os gostos, o que que acontece? Como é que você sabe, que sente, que vê, que percebe esse problema? Isso é fundamental. Você ter clareza a respeito disso é muito importante. E mais. É importante você também pontuar, numa escala de 0 a 10 de intensidade, quão forte é esse desconforto que você sente. De 0 a 10, essa dor, essa, essa sensação ruim, essa imagem que você percebe, esses sons que você ouve na sua mente, quão forte é isso? Quão forte é o desconforto que isso te causa? De 0 a 10. É muito subjetivo isso. É uma, é uma impressão que você pode ter. Você pode até imaginar aí do seu lado, de repente, uma, uma escala, uma régua, e se você fechar os olhos e entrar em contato com essa sensação, com esse sentimento, com essas emoções a respeito do que quer que esteja te, te causando qualquer desconforto, e imaginar que essa régua vai subindo, um ponteiro do lado dela. Onde essa régua vai apontar? Onde esse ponteiro vai mostrar que essa, esse nível de intensidade está? Faça esse exercício antes de começar o tapping identifica exatamente tudo que você vê, que você ouve, que você sente a respeito do problema. Isso é fundamental para que você tenha sucesso, para que você tenha a percepção no final das rodadas. O que a gente chama de rodadas é quando a gente vai fazendo o tapping por esses pontos. Então cada vez que eu passo por esses quatro pontos é uma rodada. ok? Depois que a gente faz a rodada, ou as rodadas, falando as frases, aí você pode usar o tapping genérico, né? o quick tapping, eu libero e deixo sair, seguro e deixar sair, simplesmente escolho deixar sair, tudo bem deixar sair. Tendo feito contato com, com essa experiência, com essas sensações antes, no final, então, da, das rodadas, você para e entra em contato com isso de novo. E presta atenção, aquilo que você via, ouvia e sentia no início, quanto é agora? Se era um oito, um nove, para quanto isso foi depois das rodadas com o